Botando pra reproduzir. Ai né, meu pé, Fala galera, é o seguinte: como vocês viram, os vídeos já começaram aqui, já botando pra varbanda E espero que você tenha feito isso. Hein? Se inscreva no canal, ative o sininho e ó, deixou aquele like. Ó, o seguinte: hoje é um pense rápido. Se você pensar lento demais aqui, eu acho que você vai levar um shopping, então. Pense rápido. Pense rápido. Beleza? Mas eu não gosto de ficar desse lado do ideia, não. Vou pegar. É, é o lado do lado Seguinte. Assim. A primeira pergunta é... essa, animais. E a primeira letra é... A. Vai na boca, Pense rápido. A letra é... B. Baleia. Não, mas solteira, mano. Bode. Bode não. Tem não... é que Vai levar o Richard. Tem bode? Baleia. Não, baleia, baleia. Não, não, espera aí, espera aí. Então, Inês, espera, mãe. Não, você começa. Eu... Meu, você começa, porque eu tava, rápido, eu tava falando bom. assim, ó. Eu tava falando assim, Ele ah, escolhe ah, a letra, ah, um animal com ah, a letra ah, C, ah, C ah, valendo. Um Cavalo, um cachorro. <risos> vai, vai, <risos> vai, vai, vai, vai, <risos> tá passando. Cachorro, é. Catita. Carango. <risos> é teu carango. É tem 4 3 2 Caderno de comboio, comoio, tem como. Não, qual escuda? Será qual? É na pode B. Baleia. É pro B, é. Já morreu, pode morreu, falar. Morreu. morreu. Morreu. É quem falar primeiro? Pois então, se ele era pra ter levado o choque naquela hora que eu falei, cavalo. Que ele falou tá? que pois quem falar o o É falou falar primeiro. Pois é. a gente não sabia. Vai ser quem gente, primeiro. que pois pois é. É. vai, Vai, vai ser falou Vai, vai. vai que ele falou vai, ser... não tem aqui, vai falou um que ele falou Aqui, ele aqui, ó oh, eu, pode falar nele? É ele que dá. Né? É, que ah, aqui. é o que Ó, solta aqui. Solta o outro. ela aqui. Tá ligado? Ai, ai, <risos> Não. Foi aonde? Foi aonde? Calma. vai. É tá outro tá agora, né? É outra Tem. Não, tem Tem. Tem. Tem. Torrada. Tamarina. Tem. Tamarina. Não, fala primeiro. Não, peraí. Quem fala primeiro. Ei, pera aí, viu? Viu? Pera aí, deixa eu pegar. É Ei, coisa, Ei deixa eu pegar aqui, ó. Não pegou? Pegou nada? Não pegou não. Pegou na minha bolsa. Ei! Vai, vai! Não é pra segurar, viu? É, vai, vai. Uma eu não pegou não, essa é a outra. Toma. <risos>